Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Para falar sobre eles, vamos lembrar um pouquinho o que era sujeito e predicado. O sujeito da oração é quem pratica a ação e o predicado é a própria ação. O verbo dentro desse predicado pode ter complemento ou não. Vamos lembrar também o que é transitividade verbal ou seja, a relação do sentido dos verbos com esses complementos. O verbo transitivo é aquele que possui o sentido que transita, ou seja, um sentido continuado, que sem o complemento a gente não entende muito bem o que ele quer dizer. O sentido não está completo. E o verbo intransitivo não precisa de um complemento. Esse complemento tem a função de fornecer uma informação que falta. Por exemplo, eu adoro. A gente sabe que o verbo adorar tem esse sentido de dar valor, de gostar. Mas se a pessoa fala só eu adoro, logo a gente pergunta o quê? Eu adoro chocolate. Chocolate é o complemento desse verbo. Por isso, é sempre muito importante a gente prestar atenção no contexto que esses verbos estão inseridos. Em alguns contextos, eles vão ser transitivos, em outros, não. Então, gente, o complemento verbal acompanha verbos transitivos. E esses, por sua vez, podem ser verbos transitivos diretos, que têm como complemento o objeto direto, ou verbos transitivos indiretos, que têm como complemento o objeto indireto. Vamos ver esse exemplo aqui: a música popular brasileira engloba o samba, a bossa nova, o rock, o forró, o sertanejo e o brega, entre outros estilos. Vamos tentar identificar o sujeito e o predicado dessa oração? Isso mesmo, o sujeito é a música popular brasileira. E o predicado? Engloba o samba, a bossa nova, o rock, o forró, o sertanejo e o brega, entre outros estilos. A gente tem como verbo principal o engloba, e todo o resto é o complemento desse verbo. E esse outro exemplo aqui? Os gregos antigos acreditavam em muitos deuses imaginando-os como seres humanos maiores, mais bonitos e mais poderosos, que moravam no Monte Olimpo, no norte da Grécia. Vamos focar nessa primeira oração aqui. Os gregos antigos acreditavam em muitos deuses. Quem é o sujeito? Isso mesmo, os gregos antigos. E o predicado acreditavam em muitos deuses. O verbo principal dessa oração, que faz a gente entender a relação entre os gregos antigos e muitos deuses, é o acreditavam, e em muitos deuses é o complemento desse verbo. Agora, vamos ver os dois. Você percebeu alguma diferença entre esses complementos? Isso mesmo, aqui a gente tem um conector que não tem no primeiro exemplo. Esse conector é uma preposição. A presença da preposição é o que difere o objeto direto do objeto indireto. O objeto direto não é acompanhado de preposição, e o objeto indireto é acompanhado de preposição. Vamos entender um pouquinho melhor. O objeto direto é um complemento verbal que pode vir acompanhado de outras classes gramaticais, ou ser composto por elas, como artigo, adjetivo, pronome, mas não de uma preposição. A gente pode falar, por exemplo, que a MPB engloba o samba, a MPB engloba músicas bonitas, a MPB engloba meu gosto musical. O objeto indireto também é um complemento verbal mas que vem acompanhado de uma preposição, se relacionando assim de forma indireta com o verbo. O verbo que a gente viu anteriormente, por exemplo, pede a preposição em. Você pode falar, acredito em fantasmas, acredito em você, acredito em meus amigos, acredito em lindos unicórnios. Você viu que além do substantivo, aqui a gente também pode usar pronomes como você, meus, e adjetivos, como lindos. Mas, em todos esses exemplos, a gente tem a presença da preposição em. Em alguns casos, a gente também pode ter o objeto direto e indireto na mesma frase. Em uma conversa, você pode contar para alguém. Comprei um presente. Se a pessoa perguntar para quem, você responde, comprei para você. Vamos encontrar os objetos dessas orações? Isso mesmo, um presente e para você. Um presente é objeto direto, porque não tem preposição, e, para você, é indireto, porque a gente tem a preposição para, mas a gente pode dar informação completa também. Comprei um presente para você. Os dois tipos de objeto continuam aqui. Um presente é objeto direto, para você, é objeto indireto. Resumindo, pessoal, os objetos direto e indireto são complementos verbais de verbos transitivos, ou seja, verbos que têm um sentido continuado, que precisam de um complemento para a gente entender eles. A diferença entre esses dois objetos é que o direto não tem a presença da preposição e o indireto tem. Ainda pode acontecer do complemento ser composto por um objeto direto e um indireto. E a gente não pode esquecer que a necessidade da preposição é criada pelo contexto, ou seja, você só vai saber se você lê e interpretar o texto e ver qual é a relação do verbo transitivo com o seu complemento. Bons estudos e até mais!